Oi, eu sou a Lu, tô aqui pra te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal pra você? Olha só! O Samsung Galaxy S6 Edge esbanja muita tecnologia, e logo de cara já dá pra ver isso. Ele tem tela que se curva nas laterais, que além de dar um ar bem moderno, tem funções muito interessantes. Por exemplo, você recebe notificações através da barra lateral. Ela também é útil ao receber chamadas. O legal é que dá pra personalizar as cores para os seus contatos mais usados. Você fica sabendo quem ligou até quando o aparelho estiver virado pra mesa, adorei! Aliás, sua tela é feita com vidro Gorilla Glass 4, que é ultra resistente a riscos, tem muito mais pixels e um nível de brilho que chama a atenção. As cores são incríveis, bem vivas e brilhantes. E não importa onde você esteja, dá pra ver tudo claramente, mesmo debaixo do sol forte, tá? E sabe o que eu achei bem legal? Ele tem carregamento super rápido. Bom, deixa eu explicar. Com apenas 10 minutinhos na tomada, você tem bateria para usar seu smartphone por mais 4 horas. Não é demais? Sem falar do desempenho, são 3 GB de memória e dois processadores quad core, ou seja, um hardware super potente para ninguém botar defeito. E a memória, então, são duas versões: 32 ou 64 GB. E se você ama fazer vários cliques, vai adorar as novas funções da câmera, como o foco automático, que deixa as fotos ótimas, mesmo em movimento. E para selfies, a lente captura até 120 graus, o que aumenta o enquadramento e faz com que ninguém fique de fora. Aí sim, hein? Ah, e são várias cores disponíveis para você escolher a que mais combina com o seu estilo. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!